Olá, aqui é a Daniela Schmitz. Vamos ver como é que nós colocamos links. Quais são as orientações? Nós temos que descrever os links exatamente no assunto da ligação. Não devemos colocar links do tipo clique aqui, leia mais, saiba mais. Tá? Por quê? Porque para a pessoa que utiliza leitor de tela e navega pelos links, vai aparecer para ela Várias palavras escritas, clique aqui, clique aqui, ou leia mais, leia mais. Só que não está dizendo para onde esse link está levando ela. Então, nós temos que identificar. Por exemplo, um exemplo inadequado. Clique aqui para visitar a página da divisão. Tá? Então, a pessoa que utiliza leitor de tela vai escutar clique aqui. Qual é o exemplo adequado? Visite a página da divisão de Planejamento e Desenvolvimento. Então, colocar o link exatamente no assunto. A descrição dos links também não deve estar no formato de URL. Assim está inadequado. Um exemplo adequado. Acesso ao painel de relatório da Prograde. O link está dentro deste título. Links que são imagens devem possuir Descrição. Exemplos de descrições, vocês vão encontrar dentro do manual WTC ou também dentro dos manuais do EMAG. Tem cursos do EMAG também que disponibilizam exemplos de descrições de imagens. Em links para arquivos, nós temos que identificar a extensão e o tamanho do arquivo. Ah, então, se ele é em formato ODT, se ele é em formato PDF e, e incluir o tamanho. Para a pessoa que não está vendo, ela já vai saber antes de abrir de que tipo de documento que vai abrir e qual o tamanho. Os links devem abrir preferencialmente na mesma janela. Caso eles não abram na mesma janela, nós temos que indicar entre parênteses no link que vai abrir nova janela. Tá? Por exemplo, curso de graduação abre nova janela. Informar ao usuário quando os links forem remeter a um site externo. Tá? Então, nós queremos, ele vai abrir na mesma janela, mas ele não vai abrir dentro do site que nós estamos. Ele vai abrir um novo site. Então, nós colocamos entre parênteses link externo ou é, link para novo site. Também pode ser. Vamos ver exemplos de links dentro da página da Prograde. Aqui em Cursos de Graduação. Se nós clicarmos em Contato dos Coordenadores de Curso, viram que o link está exatamente no assunto. E ele está indicando que vai abrir um link externo. E vai abrir na mesma janela. Clicar em Voltar. Assim como os cursos, eles também estão indicando que vai abrir um, um link externo. Né? Porque aqui nós estamos na Prograde. Se nós clicarmos aqui em Ciências da Computação, no campus Alegrete, ele abriu na mesma janela, mas ele abriu no site da Ciências da Computação. Então, ele abriu um link externo na mesma janela. Se eu entrar nesse curso Geofísica de Caçapava, vou clicar nele. Ele não está indicando que vai abrir em novo site, ou que vai para site externo, ou que vai abrir nova aba, nova janela. Vou clicar nele. Então, nem nós sabemos o que vai acontecer. Então aqui ele abriu nova janela, quando abre nova janela, ele não dá a possibilidade, não abre a seta voltar, o que, que vai acontecer? Eu tenho que fechar essa janela para ele voltar para a página anterior, então isso pode causar uma complicação para quem utiliza leitor de tela, por isso que é importante nós colocarmos para abrir na mesma janela, que a pessoa vai só voltar. Ah, então, aqui nós temos que corrigir esses links, colocando que é para ele abrir na mesma janela, indicando que ele abre um link externo. Já aqui, ó, numa outra página da Unipampa também, nós temos aqui um link de uma forma incorreta. Ó. Então, aqui está sendo divulgada a palestra online, então, tem um link para abrir a página da palestra mas diz aqui mais informações clique aqui vou clicar aqui mas não é adequado nós colocarmos clique aqui certo vou voltar nós teríamos que escrever um texto aqui ou mais informações sobre a palestra e aí colocar o link no mais informações sobre a palestra da mesma forma que nós vimos ó, gravações disponíveis no link o link, a gente deve evitar colocar neste formato. Então, nós deveríamos escrever uh, gravação da palestra. E aí, o link vai dentro da frase gravação da palestra. Ou acesse a gravação da palestra. Para quem está enxergando, vai ver... A gente consegue diferenciar o que é link e o que não é. Porque ele fica aqui, por exemplo, na cor verde sublinhado. E para quem está utilizando o leitor de tela... O leitor também vai identificar para a pessoa que se trata de um link. Só que se disser clique aqui ou leia mais, a pessoa não vai saber do que se trata. Vamos ver como é que nós fazemos para editar. Né? Como que nós corrigimos isso dentro das páginas da Unipampa ou dentro do Moodle? Vamos ver aqui no Moodle exemplos também ó, aqui do nosso curso. Eu coloquei aqui, preenche o formulário do perfil da turma e indiquei que ele está abrindo uma nova página. Então, ele abriu uma nova página. Não é indicado abrir em nova página, mas quando nós colocamos para abrir, nós temos que colocar entre parênteses que vai abrir nova página. Aqui, material para estudo, também indicando que os links são externos, mas eles vão abrir na mesma página. Aqui tem um documento, tá? Esse documento está com o link no nome dele e mostra o tamanho e o tipo de arquivo, que é a indicação da acessibilidade. Aqui também, link externo, ele vai abrir na mesma janela e a playlist para vídeos, ele vai abrir em nova janela, tá? Então, eu estruturei assim também para mostrar para vocês esses exemplos. Aí eu vou abrir aqui a edição da página da Prograde. Esses primeiros cursos aqui já estão configurados, abrindo o link na mesma janela e estou indicando que é um link externo. Se eu quero aqui, ó, no link para geofísica, por exemplo, foi digitado geofísica, aí nós temos que clicar em inserir link. No caso, nós já, ele já está com link, então nós vamos vir aqui em opções do link. Ah, então, aqui no URL vai ficar o endereço da página da, do curso de Geofísica. O texto do link é o texto que aparece lá na página. O que eu vou colocar aqui, abro parênteses, link externo, fecho parênteses. E aqui essa opção, abrir link em nova aba, nós vamos desmarcar. Ah, então, por padrão, nós vamos fazer isso para que ele fique e siga as recomendações de acessibilidade vamos colocar link externo e vamos deixar para ele abrir na mesma janela para ele abrir na mesma janela é só desmarcar abrir link nova página vamos atualizar vamos atualizar a página e vamos verificar na página da Prograde, ó, já apareceu Geofísica, vou clicar nele, abriu na mesma página, certo? Então assim que nós configuramos. Agora no Moodle. No Moodle, nós vamos ativar a edição do Moodle e vamos, por exemplo, aqui na playlist, tá? Eu vou editar. Editar configurações a playlist está direcionando para o URL do YouTube, mas eu posso vir aqui em aparência, e aí eu quis marcar para ela abrir em nova janela, tá? Mas nós poderíamos, e daí para isso eu identifiquei lá entre parênteses, abre nova janela no nome do, do link. Tá? Mas nós poderíamos deixar automático, ele vai abrir na mesma janela, incorporar, ele vai incorporar o vídeo dentro do Moodle, abrir, ele vai gerar um link, tá? ele vai abrir uma página do Moodle com o link para essa, essa playlist, ou abrir uma nova janela. Tá? Então, essas são as opções do Moodle agora a opção de inserir documento então, eu vou lá em editar editar configurações coloquei o nome do arquivo inserir o documento e aqui em aparência nós vamos marcar mostrar o tamanho e mostrar o tipo tá essas opções elas vêm desmarcadas no Moodle. então é, a gente pode tornar como rotina, toda vez que inserir documentos no Moodle, é marcar essas duas opções, mostrar tamanho e mostrar o tipo do arquivo. Aqui eu deixei ele incorporado, tá então ele vai ficar dentro do Moodle, mas nós temos aquelas mesmas opções, tem a, a opção também de forçar o download. Vocês podem testar cada uma. Tá, coloca a primeira, salva e testa, né, clicando no arquivo, para ver como é que ele vai baixar, como é que ele vai abrir. Eu deixei a minha opção aqui, incorporar ao mudo. Salvar. Então, essas são as opções quando nós colocamos links para arquivos ou para outras páginas.